Isto é um movimento inorgânico que surge da revolta dos alunos para com a ação do diretor Miguel Taman de ter chamado a polícia para com um movimento pacífico dentro da faculdade que é a nossa. Nada indicava estes fechos, os nossos colegas que se encontraram detidos naquela noite não manifestaram qualquer tipo de comportamento uh, violento ou violento de respeito para com a faculdade, que é também deles, é sobretudo deles e não de quem gera. O que nós queremos é que Miguel Taman venha a público que é uma coisa que raramente faz, que queremos que o dialogue, dialogue com os estudantes, que é uma coisa que raramente faz e que venha seriamente dizer se ainda reúne as condições para se manter como diretor desta faculdade, uma faculdade que é marcada na sua história por uma luta estudantil intensa, democrática e livre, mesmo durante as crises académicas de 62 e de 69 e nós, sinceramente, gostávamos que ele se retratasse. Às vezes é um bocadinho frustrante que as pessoas tenham que ver algo mais grave a acontecer para realmente se juntarem porque podiam, podiam ser juntados à Ocupantes ou podiam ser apoiados mais, mas também vir este apoio agora também é, é obviamente bem recebido e fico contente que o movimento esteja a expandir-se para além, para além de nós e acho que é importante uh, que cada vez mais pessoas estejam nesta luta, porque é uma luta de todos, no fundo. Nós sabemos sempre que há, há essa possibilidade de ser chamadas das Forças de Segurança, etc. Eu, sinceramente, não, não achei que, que a faculdade ia querer dar essa imagem, como eu estava a dizer há um bocado no discurso, de usar a Força de Segurança para intimidar os estudantes, mas foi essa a escolha que fizeram e agora têm que assumir. E, pelos dias continuam a assumi-la, porque eu cheguei aqui e estavam cerca de oito agentes à volta de uma manifestação pacífica.